Vamos aprofundar um pouco mais sobre o significado físico do centro de massa. Okay? No final da mini aula passada, né, nós, é, nós vimos que o momento, momento linear total do meu sistema era a massa total do meu sistema vezes a derivada do vetor posição do centro de massa em relação ao tempo. Né? Isso daqui é a velocidade do centro de massa. Okay? Então, eu tenho uma equação que matematicamente é idêntica de uma partícula única, simples. Okay? Mas essa partícula agora é formada por várias outras ali. Tem uma posição efetiva, que é a posição do vetor posição do centro de massa e a massa total do meu sistema de partículas. Tá? Então, é uma, é uma partícula efetiva, tá certo? Entre aspas. Né? Olhando para... Para a equação do momento linear de uma partícula de massa, de massa m, essas duas equações são matematicamente idênticas. Tem momento e momento, massa e massa, derivada de posição e, e, e derivada de posição. Matematicamente, são a mesma coisa. Então, o significado físico delas é exatamente o mesmo. Ok? A gente, então, né? Tinha que a posição do, dessa partícula efetiva era o vetor posição do centro de massa, também tomado em relação à origem de um sistema de coordenadas lá, que a gente usa para definir quem é R1 e quem é R2, né? e é, dado, o vetor posição do centro de massa, dado por m 1 r 1 mais M2R2 dividido pela massa total do meu sistema. O okay? que, que é o que quer dizer matematicamente o centro de massa? O centro de massa é uma média ponderada dos vetores de posição de cada partícula individualmente. Olha para esse cara daqui, né? Você tem que o vetor é m1r1 mais m2r2 dividido por m1 mais m2. É o mesmo jeito que você calcula uma nota, uma média ponderada das suas notas individuais, né, de acordo com pesos. Tá certo? É assim que se calcula, por exemplo, a minha prova tem peso, tem peso 6 e, a, e, e os trabalhos de casa tem peso 4, né? então eu vou ter 6 vezes a prova mais 4 vezes os trabalhos de casa dividido pelo peso do trabalho, pelo peso da prova, que é 6, mais o peso do trabalho casa que é 4, vai me dar a nota final é exatamente a mesma coisa matematicamente falando só que aqui a gente está falando de posição tá ele vai estar tá mais perto de onde da partícula que tiver mais massa ou das partículas né mais massivas do nosso sistema se esse cara se um caso simples né 1 igual a m2 ok? O que, que, que, que acontece? Se m1 igual a M2, esse cara daqui fica M1 vezes R1 mais R2, e esse cara aqui fica 2M1, por exemplo. Tá? Então, eu tenho que o centro de massa vai cair em metade da soma dos dois vetores, dos dois vetores de posição. Ou seja, né, vai ser um vetor que vai estar tá exatamente na linha que une os dois, os dois uh, as duas massas do meu sistema e vai estar com a ponta dele exatamente na metade do caminho entre a linha que junta esses do, essas duas massas, ok? Muitas vezes ele vai cair em um ponto onde não tem massa, mas algumas vezes ele vai cair em pontos onde tem massa, né? Uh, Para exemplificar o fato de que ele pode cair num ponto onde não haja massa. Né? Pega duas partículas 1 um e 2. Ok? Então, a partícula 1 um tem massa maior do que a partícula 2. Qual que é o vetor posição da partícula 1? Um? É esse daqui, R1. R1. Qual que é o vetor posição da partícula 2? r R2. Onde é que vai estar? O vetor centro de massa, ele vai estar né, no meio do caminho ali, em algum lugar, né, entre, a partícula, entre as partículas 1 e 2, nesse caso vai estar nesse ponto que eu estou marcando com uma cruz. Nota que, nota que né, ele está caindo exatamente num ponto onde não tem massa nenhuma. Tá? Agora, tem um caso interessante que vai ser vai aparecer até em Física Moderna, né? que é o fato de que o centro de massa pode cair numa região com massa. Imagina que, ao invés de partículas, isso daqui fosse o Sol e isso daqui fosse a Terra. Tá? A massa do Sol é muito maior do que a massa da Terra. Agora, eu não lembro exatamente qual é o fator de proporcionalidade entre um e outro, mas a massa do Sol é tão grande que o centro de massa o centro de massa uh, do sistema Sol e Terra cai dentro do Sol, ok? Isso vai ter implicações, né, para como, por exemplo, a gente sabe que uma estrela tem um planeta orbitando em torno dela. Isso vocês vão ver em física moderna, ok? Vamos em frente, ok? Então, né? Se esse, se essas duas massas fossem iguais, o vetor centro de massa estaria exatamente aqui, na metade do caminho entre elas, né? E seria um vetor que sairia daqui e iria até a metade do caminho aqui, tá certo? É, você pode distribuir massas de maneira que você faça com que o centro de massa caia num ponto onde você quer, tá ok? E uma aplicação que não é muito útil, mas é divertida, né? É um brinquedinho que talvez alguns de vocês já tenham visto, que é esse passarinho aqui, né? Esse passarinho quando você coloca ele com o bico em cima do dedo, em cima do dedo de vocês, ele fica paradinho, mesmo sem ter nada aqui na parte de trás suportando o peso desse desse brinquedo, tá? É por quê? É porque esse passarinho é feito de tal modo que o centro de massa dele cai aqui em cima, bem na pontinha do bico, e a gente vai ver que nesse caso aqui né, o passarinho não cai porque não existe uma coisa chamada torque gravitacional em cima do centro de massa desse, desse bichinho. tá certo? De uma maneira mais geral, para n massas quaisquer, ok? Eu vou calcular as coordenadas x, y e z do centro de massa, certo? Onde o x, a coordenada x do centro de massa é m1x1 mais m2x2 mais m3x3 mais mn, mais mnxn dividido pela massa total do meu sistema. Isso daí eu escrevo de maneira muito mais concisa matematicamente como somatório de 1 até n sobre a massa da iésima partícula vezes a posição da iésima partícula dividido pela soma de i de 1 até n da massa da iésima partícula. Isso daqui é exatamente isso daqui e isso daqui, a parte de cima é exatamente essa parte de cima aqui. OK? De maneira totalmente análoga, as coordenadas y e z do centro de massa têm expressões muito parecidas, só que agora você troca x por y, tá certo? E para calcular a coordenada z, tá, você uh, troca a coordenada x ou a coordenada y por coordenada z e você tem a coordenada z do centro de massa, ou seja, você vai ter... né? Um, um ponto XYZ que você pode escrever como um vetor cuja, origem, cuja, cuja cauda sai da origem do sistema de coordenadas e a ponta está exatamente sobre o ponto x, y, z do seu sistema de coordenadas. Tá? E lembra que eu falei exata, que eu falei que tudo que acontece para uma partícula, para um sistema, para uma partícula simples, única, né? vai acontecer com o sistema de coordenadas. Então, vai valer a segunda lei de Newton, tá certo? A segunda lei de Newton, em particular, vai valer. Olha só, esse cara daqui, momento linear total do meu sistema de partículas, é igual a massa total do meu sistema de partículas vezes velocidade né, do meu centro de massa. Okay? Lembra que eu posso escrever a força resultante como dp dt? Tá? Então, se eu derivar P total em função do tempo, eu tenho que dT é igual a massa vezes derivada da velocidade do centro de massa em relação ao tempo. Só que o que é derivada de velocidade em relação ao tempo, moçada? É aceleração. Então, o que acontece? O centro de massa... O movimento do centro de massa vai ser como se fosse o um movimento de uma partícula, tá certo? Sob a ação uma partícula de massa M, sob a ação da força de uma força resultante ali que esteja agindo sobre todas as partículas do meu sistema, tá certo? E todas as outras partículas vão poder se vão se mover em torno relativo ao centro de massa de uma outra maneira. Tá OK? Isso, isso é muito útil quando a gente vai estudar explosões. Né? Explosão de um avião no céu, por exemplo, como é que eles sabem aonde que eles vão encontrar os destroços do avião? O centro de massa do avião vai continuar o movimento dele né? como se ele fosse uma, uma particulona com toda a massa do avião. Então, uma vez que o avião está voando e que sabe-se que ele explodiu num determinado ponto, aonde que a gente vai encontrar os destroços? No lugar onde cair o, o centro, onde, onde, onde as minhas equações de movimento disserem que, há, que o centro de massa do avião foi parar. Todas as outras partículas né, vão seguir o movimento do centro de massa, mas vão se mover né, de outra maneira uh, em relação ao centro de massa. Tá? Então é isso. Essa, com isso a gente termina a parte de conservação de momento linear, né, pelo menos em vídeo, centro de massa, é, impulso de uma força. Tá? E no próximo, no próximo módulo de aulas a gente vai ver é, movimento de corpo rígido.